Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde É isso aí pessoal, primeiro eu vou pedir o um like pra vocês aí Que se inscreva no meu canal Meu nome é Adriano Hoje eu vim mostrar para vocês aqui Sobre aquele, aquelas propagandas véia besta que fica aparecendo no telefone da gente É isso aí galera, hoje eu vim falar sobre isso E eu resolvi esse problema aí E quero passar para vocês também É um vídeozinho curto só para mostrar, mostrar para vocês do que, que eu estou falando. Eu estou falando, pessoal, desse aplicativo, desse programa, desse, desse, como que fala? Esses banner que fica aparecendo, esse está mexendo no seu telefone aí, tá, do nada aparecem essas propagandas e tal. Pois é, hoje eu vou vir mostrar para vocês o que, que faz aparecer essa situação no telefone da gente. Eu estava aqui... Aperreado já com essa situação E tava mexendo, às vida, eu tava jogando um jogo eu tava mexendo em alguma coisa aqui no meu telefone aqui E do nada aparecia aquele troço rolando na tela do meu telefone Ih, rapaz, um negócio muito chato E hoje eu vim mostrar pra vocês o que que tá fazendo isso No telefone É o seguinte, pessoal Eu vou entrar aqui, ó que Eu fiz um print aqui do, do arquivo aqui Que eu nem sei... O significado daquela merda ali que aparecia aqui Mas eu descobri aqui E já mandei ele pro espaço Então o primeir, Primeiro, você não vai entrar aqui Você vai entrar aqui No segundo passo aqui Eu tô querendo adiantar o um negócio Já tão empolgado que eu tô aqui nesse troço Você vem aqui, ó Eu fiz uma... Uma captura aqui E aí, pessoal... Eu vou mostrar pra vocês aqui no que que eu tô falando. Olha pessoal, você vai lá no nas configurações do seu aparelho. Você vai vir em aplicativos. E você vai vocês vão procurar esse arquivo aqui, ó. Eu nem vou falar o nome porque eu sei que é certo isso aqui no final aqui, mas beleza, isso aí é mas você vai procurar por esse arquivo aqui, ó, e você vai desinstalar esse troço daqui do seu aparelho. Desinstalou isso dali. Tchau, tchau propaganda no telefone É isso aí galera Não se esqueça de dar seu like Inscreva no canal aí pra dar uma moralzinha aí Não tô ganhando nada com isso Entendeu? Mas eu vi uns vídeos aí no, no YouTube aí é, Ensinando Isso aí enrolação Aí eu não tenho nada contra Mas não, não, não ajudou em nada Mas isso aqui eu garanto pra vocês Se vocês fizerem isso garanto aí para vocês aí 100% aí ó. Hum. Zero propaganda no seu telefone. Valeu.